Hoje é o dia de a gente analisar a seleção brasileira que vai para os Jogos Pan-Americanos de Lima no Peru, competição que acontece na primeira semana de agosto, de 6 a 12 de agosto, num complexo que está sendo terminado, um complexo totalmente novo, está sendo adicionado à cidade de Lima. O Brasil vai com 35 nadadores, 17 mulheres e 18 homens. Uh, não leva, até é importante que se diga que não leva a equipe completa no feminino, porque duas nadaduras por prova se chegou ao número de 17 atletas e completou todas as vagas, todos os revisamentos, não havia necessidade de ser levado nenhum nadador, até porque ele não nadaria na competição. Já no caso dos homens, não, foi diferente, até deixamos gente de fora, porque não, os homens não ocuparam tantas vagas dobradas né, como as mulheres. Então nós tivemos nadadores, inclusive, nadadores bastante fortes. O caso deles é o, é o Leonardo de Deus, que foi o único nadador, entre os 21 que estará no Campeonato Mundial e não vai para os Jogos Pan-Americanos. Dos 21 atletas que vão para o Mundial, apenas 20 estarão nos Jogos Pan-Americanos. Nós falando de Mundial para Pan-Americano é importante que se destaque de que o Campeonato Mundial termina no dia 28, vai de 20 a 28 de julho e aí nós temos oito dias antes do início das provas de natação nos no Jogos Pan-Americanos. Nesses oito dias você tem que contabilizar. São 13 horas de fuso horário, na diferença entre a cidade de Guanju, na Coreia, para Lima, no Peru, mais 40 e poucas horas de viagem, no mínimo. É um, um, é um trajeto que a CBD ainda está desenrolando, ainda não foi concluído junto com o COB. Se esse era feito direto para Lima, se passa pelo Brasil, mas aparece que a, a tendência de que passe pelo Brasil, dá uma minimizada. Brasil também tem duas horas de diferença em fuso horário em relação a Lima. Entretanto, o voo direto São Paulo-Rio-Lima é algo sem qualquer problema, embora nós tenhamos essas duas horas de fuso horário. Ah, importante que se diga de que o Brasil, ah, para os Jogos Pan-Americanos, o masculino é extremamente favorito, mesmo seleção americana tendo uma boa equipe, por exemplo, o, o, o do grupo dos Estados Unidos. É, que vai estar no, nos Jogos Pan-Americanos, é uma seleção que já é conhecida desde o ano passado, que foi uma seleção que foi anunciada ao final das seletivas americanas, que aconteceram em julho e agosto de 2018. É, o grupo, principalmente os nadadores de peito, são nadadores que é, talvez possam dar uma dificuldade para o Brasil, principalmente porque os atletas brasileiros que forem ao Mundial, eu acho difícil que consigam manter, quem sabe, né, o seu bom nível que vai ser alcançado no Mundial. Aqueles que vão direto para os Jogos Pan-Americanos terão melhores condições fisiológicas de conseguir resultado. Já as mulheres, como nós só vamos com duas uh, nadadoras uh, para o Campeonato Mundial, que é a Etienne Medeiros e a Viviane Unbluth, todas as outras vão direto para os Jogos Pan-Americanos, e aí favorecidas para conseguir os seus melhores resultados. É importante que as meninas que não estarão no Campeonato Mundial é, de Granju, que usem a oportunidade de um belo revezamento, uma bela marca, feita em Lima, para tentar uma vaga olímpica para 2020. Eu falo isso porque uh, as meninas não terão a oportunidade de buscar as vagas automáticas, que, que são dadas aos dois melhores revezamentos do mundo pelos resultados do Mundial de Guanju, mas têm a oportunidade de buscar pelas quatro vagas restantes da repescagem. A repescagem funciona com o ranking do, dos melhores tempos do mundo, dos revezamentos feitos neste período. Então, nessa janela agora, que vai de agora até lá para frente, só que o Brasil uh, não vai ter a oportunidade tão boa de colocar as meninas uh, num, num, num grau de disputa tão importante como esse. Então, é realmente uma oportunidade para se tirar proveito dos revezamentos 4x100 livre, 4x200 livre, 4x100 medley e o revezamento 4x100 medley misto, que não estará em, em Guanju, e seria ótimo que fizesse uma bela performance nos Jogos Pan-Americanos, buscando uma das quatro vagas da repescagem para estar em Tóquio também. É importantíssimo, isso é uma coisa estratégica, tenho certeza que a seleção brasileira está trabalhando em cima disso, até para colocar a melhor seleção possível rumo aos Jogos Olímpicos do próximo ano. A nível de disputa, é importante que se diga que a seleção do Canadá não vai estar com a sua seleção A, ou seja, há um. Há um decréscimo muito grande de qualidade, mandando uma seleção B ou talvez até C. O grupo do Canadá, inclusive, é reduzido. Mas, pelo que tem se visto, o Brasil vai ter uma série de dificuldades. Contra a seleção argentina, que várias nadadoras estiveram no troféu Brasil e ofereceram resistência. E nós ainda temos uma boa fundista no Equador. Nós ainda temos a Alha Eticsson, da Jamaica. Nós ainda temos uma boa fundista que nada em Bahamas nós ainda temos a, a, a Isabela Arcila da Colômbia, que sempre nos traz dificuldades, provavelmente uma ou outra venezuelana, ou seja, para as meninas, o resultado nos parece ser um pouco difícil. Se você olhar a nível de ranking, hoje a Etienne Medeiros é a única que disputa ou tem chance de ouro. Não precisa se, se, se lembrar de que a Etienne Medeiros, na história dos Jogos Pan-Americanos, é a única brasileira que foi medalhista de ouro na prova dos 100 metros da do Costa. Agora, a principal prova da Etienne, esse 1.0013, é capaz de nem dar medalha. Ninguém né? acaba é Ela que ganhou em 2015, o último PAN, esse 1.0013 que ela fez no Troféu Brasil, não dá nem medalha ainda tem as mexicanas, deixei de citar as mexicanas que fizeram um belo jogo centro-americanos no ano passado, a grande chance da Etienne Medeiros é o 50 livre, que ela pode inclusive ganhar das americanas, a Etienne é finalista olímpico, e para mim é a grande favorita, e essa é a prova da Etienne, a prova que vai levar ela para a final olímpica em Tóquio, quem sabe até mais do que isso. As dificuldades que o feminino vai enfrentar enfrentar nos Jogos Pan-Americanos é uma dificuldade boa, porque vai elevar o nível e até porque as meninas precisam. As meninas do Brasil ainda estão distantes em relação aos índices dos Jogos Olímpicos. Lembrando que, a, que a, as marcas exigidas para os Jogos, o Campeonato Mundial deste ano de Guanju elas ainda são um pouquinho mais fracas do que é o índice olímpico para a Tóquio no próximo ano. Então se as nossas meninas não conseguiram ir nem para Guanju, o que dirá para Tóquio? Por isso a qualidade é determinante, por isso o nível tem que precisa ser melhorado, por isso a gente espera que esse resultado do PAN seja melhor. 35 nadadores representando o Brasil. O Brasil terá ainda a presença da comissão técnica que vai ao Campeonato Mundial com a substituição. Sai o Thiago Moreno, entra o Brett Rock, que é o treinador do Bruno Frasso. seleção brasileira fica definida, acho que com grandes condições. Os Jogos Pan-Americanos é uma competição que todos nós gostamos. Eu, particularmente, sou apaixonado pelo Pan. Eu, eu, eu discordo de que o Pan seja uma festa do interior, eu discordo que o Pan não é importante. Eu acho que não existe competição fraca, você que faz a competição fraca ou você que faz a competição forte. E fazer uma boa marca seria muito bom tanto para a classificação dos revezamentos, como eu acabei de citar, e até mesmo para algum resultado. Tem gente que pode não nadar bem em Guanju, faça uma marca expressiva na volta, ou assim, por diante, as meninas que precisam fazer tempos se aproximando dos índices olímpicos, tomara que essa seja a oportunidade. Tenho certeza que o Brasil deve sair bem. Nós estamos liderando na briga contra os americanos há algum tempo, embora eles levem vantagem no feminino, a gente leva vantagem no masculino, e que isso se mantenha. Eu acho que dessa vez... O Brasil cada vez mais coloca uma seleção masculina mais forte. O feminino ficou um pouco a dever, até na projeção. A gente espera que isso se supere até os Jogos Pan-Americanos. A expectativa é de que a gente suba o pódio em algumas provas e consiga fazer a Etienne, mais uma vez, campeã Pan-Americana. Era isso. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.